Olá, meu nome é Renato Alves, sou mnemonista, pesquisador cognitivo e primeiro recordista brasileiro de memória. Eu quero te convidar a assistir o curso de memorização e concentração, técnicas de estudos. É um curso que eu realizo há 15 anos no Brasil inteiro, são mais de 250 mil participantes. São pessoas como profissionais, estudantes, donas de casa, pessoas que lidam com muita informação, mas dispõem de pouco tempo. Hoje a gente tem uma concorrência muito grande da tecnologia, tecnologia ela ajuda a tecnologia, ela melhora a nossa produtividade, mas a tecnologia, se não for bem utilizada, ela pode prejudicar a memória. Então as pessoas estão se afastando cada dia mais da sua memória natural né, e utilizando cada vez mais memórias artificiais, que quebram, que queimam, que perdem, que roubam e você acaba muitas vezes ficando numa situação desconcertante por depender tanto dessas memórias artificiais. Então eu quero te convidar a conhecer um trabalho que é reconhecido no Brasil inteiro, é um Curso onde nós temos a aprovação de pedagogos, é foi por técnicos do MEC, é um curso de memorização, concentração e técnicas de estudos. Então você vai aprender desde como funciona a sua memória, você vai aprender a se concentrar numa sala de aula, a se concentrar na leitura para lembrar daquilo que foi lido, nós vamos falar de técnicas de leitura concentrada para você ter uma absorção melhor desse texto simples ou de um texto técnico, no caso para quem estuda para um concurso ou para um vestibular a gente vai falar também de concentração para as atividades do trabalho para você ser mais focado e mais produtivo, visto que uma simples distração pode acarretar em tanto inconveniente que você pode perder um dia inteirinho para reverter uma situação, muitos já sabem que eu estou falando. Eu quero também é, convidar a conhecer um pouquinho mais sobre o funcionamento da memória. Ah, para você usar no seu dia a dia, memorização de rostos de pessoas, para você lembrar do seu cliente, daquela pessoa que você conhece numa vida social, ah, para você lembrar das suas tarefas, dos seus compromissos, eh, não esquecer objetos no, eh, nos lugares eh, onde você visita. Ah, nos estudos você vai aprender também a lidar com fórmulas, com conteúdo extenso, como fazer um planejamento de estudos, ah, para você sair à frente dos concorrentes em vestibulares e concursos e é um curso bem é, é, leve, é um curso agradável, são 8 horas de duração, é a maior carga horária em treinamentos de memorização do país, é um curso prático, tá? será passada a teoria, em seguida será passado exercícios, onde você vai aplicar imediatamente em sala de aula, então você sai pronto para memorizar, tá? ele, ele é um curso diferente dos cursos convencionais de memorização, a minha base são as ciências cognitivas, então é uma base científica desse curso, ele é comprovado mesmo o que será passado. Aí também é um treinamento prático, onde eu, como recordista brasileiro de memória, vou transmitir a você toda essa, essa experiência que eu acumulei ao longo desses 15 anos. Então vale a pena participar, nós garantimos que você realmente vai sair plenamente satisfeito com os resultados obtidos. Tá? Então inscreva-se agora, leia um pouquinho mais nesse site sobre o nosso nosso trabalho tá? e comprove você mesmo com os depoimentos. Seja bem-vindo, te aguardo lá no curso. Muito obrigado.